Olá, sejam bem-vindos, eu sou o João Benito, um estranho no ninho e estou aqui no canal do João do Excel, quer dizer, do João do Botão, ok? Ou do e, Botão do Excel. É, ou Botão do Excel, tá tudo a mesma coisa. Mas eu, eu estou aqui, no, primeiro, numa missão muito importante. Eu estou trazendo aqui um presente pro João, é. tá ok? E eu espero que seja a última vez que ele é, faça uso disso, mas vamos lá. Olha aqui, eu estou trazendo pra ele um pacote de miojo, que tudo bem, né? Bem miojo, mas... Estou trazendo aqui pra fazer com que ele daqui pra frente passe a trabalhar com dicas mais importantes e mais inteligentes usando o botão do Excel, é. Sigam porque o cara tem um conteúdo bom pra cacete aqui pra gente poder mandar bala. João, tá aqui meu presente? Lembrando, não use mais esse lado dele, é só é, esse presente. lado, tá bom? Pai, explica por que o Dica Miojo de novo pra gente. Posso, posso explicar. O problema da dica miojo, João, é um fato, é uma bronca que eu tenho, antiga, das pessoas que estão preocupadas com buscar dicas rápidas para resolver o problema deles. E essa dica rápida não permite que você comece a entender como o produto funciona como um todo. Como são esses seus recursos, como são essas funcionalidades. O Excel tem múltiplas funcionalidades e múltiplas possibilidades de uso. É uma ferramenta muito completa, você pode ver, inclusive, que apesar dessas asneiras que andam falando por aí, de que o Excel tem que ser estirpado da sua corporação, etc., tudo quanto é empresa e tudo quanto é aplicativo tem interface com quem? Com o Excel. Excel. Não importa que é RP, o que você utilize, sistema de faturamento, seja o que for. Todos eles exportam os dados para o Excel. Então, cara, você não tem como fugir disso. A vida corporativa acontece no Excel. E nós precisamos utilizá-lo de uma forma mais eficiente. E essa forma eficiente passa pelo fato de nós conhecermos bem o produto. Entendermos como é que ele pode funcionar e como é que ele pode efetivamente nos ajudar no dia a dia. E a dica hoje, cara, você vai estar mostrando um ponto específico que... Você Não consegue dar abrangência, você não consegue mostrar. É você não consegue mostrar. É igual o hoje, três minutos está pronto. Aquilo você come, só te dá tecida de pouso, é, conhecimento, cultura, coisa boa, efetivamente não te ajuda em nada, porque resolve uma situação específica que você não acaba conseguindo encaixar em outros cenários, em outras situações. E o nosso dia a dia, dentro do uso da ferramenta, ele tem muito disso. Como é que eu posso estar tá utilizando a ferramenta de uma forma mais eficiente? O que nós precisamos de acabar é justamente com essa cultura da dica mioja. Ah, tem que ser uma dica curta, porque eu tenho que resolver. Resolver meu problema e com isso você fica postergando você fica adiando adquirir o que é mais importante para você Conhecimento de como o Excel pode trabalhar e como ele pode te ajudar. Aí o que acaba acontecendo é como todo jogador medíocre. Jogador medíocre se mata de correr atrás da bola o campo inteiro. O bom jogador faz a bola correr. O bom profissional faz o Excel trabalhar, não é ele que tem que trabalhar. A diferença está justamente nesse fato. E quanto a gente ficar consumindo esse negócio de, de caminhão, a gente vai ficar nessa nessa merda. Nessa putaria, entendeu? Que você não vai sair do lugar. Exato. É justamente por conta disso. Então o que eu defendo é justamente isso. Então, por favor, nada disso. De... Isso e sim para que a gente possa estar trabalhando com o botão do Excel de uma forma muito mais eficiente. Então, toca aqui. Quer aprender agora? Vê o vídeo aí certo, minha cara livre. Depois esse belo discurso, chupa todo mundo. Vambora. Vambora. Então, vamos embora. Então vamos lá. Bom, meu João, algumas brincadeiras que a gente gostaria de fazer aqui. O Excel tem muita função de texto. Ele tem muita coisa que pode nos ajudar no nosso dia a dia. É, eu já vi, por exemplo, dicas do... Explicando na internet preenchimento relâmpago. Que é esse recurso que nós vamos mostrar do Excel. Presente a partir do Excel 2013, diga-se de passagem. 13. Então, Antes se, disso não tem. Então se você é pão duro, né? Que está no 2007 ainda, que tem muito, né? que usa, pelo amor de Deus. Ó, oh, tira o escorpião do bolso. Vamos fazer um update dessa ferramenta, porque vale cada centavo, cada centavo que você investe nisso. muito Pelo contrário, ele vai te ajudar bastante. E, bom, para resolver isso aqui, você teria que acabar fazendo muita tecla de atalho, ou muitas é, funções de texto, ou uma série de outras ações para a gente conseguir resolver só, isso. Só, meninas, corta na base ali para a gente começar a isso, trabalhar. Isso, vamos lá. E, por favor, tira a carinha do B. Tira a parte do ladinho aqui. Nós somos feios demais para continuar aparecendo aí, tira. Aí. Isso. Bom, nós temos aqui uma pasta de trabalho com é, uma série de planilhas. Eu quero mostrar para vocês um pouco de algumas mágicas do que o Excel pode fazer no nosso dia a dia. É, uma delas está aqui. Eu recebi esse arquivo, por exemplo, do cara que faz o, o CRM da empresa. E veio todo zoneado desse jeito, né? Certo. O cara digitou as coisas de qualquer jeito aqui. É uma bestalhada. E eu preciso de colocar esse texto em ordem colocar ele corrigido. Organizado, melhor dizendo. Limpo. Eu preciso de fazer uma higienização... Nessa informação. E eu tenho toda a sorte de caracteres ali colocados, né? Eu tenho maiúscula misturado com minúscula, eu tenho espaços em branco, antes, no meio, depois, então eu tenho que usar a função arrumar, a função substituir, pri maiúscula. Eu vou ter que fazer uma série de aplicações, uma coluna depois da outra, para conseguir fazer esse tipo de coisa. Você está falando na coluna B ali. É, eu tô tá falando da coluna B onde está a coluna lá do supervisor, supervisor tá ok? Onde está aquela bagunça toda. E como eu não tenho muita coisa para apresentar para vocês, tá ok? Eu preciso enrolar um pouco vocês aqui. <risos> Eu vou fazer isso daqui na mão. Eu não vou usar nenhuma fórmula do Excel para fazer isso. E vou digitar o primeiro aqui do jeito que eu queria que saísse: Rafael Antônio Savastano. É o nome do meu pai. Tá ok? Tá pronto. Ah, eu cansei. O Excel, termina o resto para mim. Ah, se fuder. Tá ok? Tá pronto. se Nós usamos com isso aqui um recurso que é o preenchimento relâmpago do Excel. Onde ele está detectando informações que foram digitadas na mesma tabela, à direita ou à esquerda, sem colunas em branco no meio do caminho. Tá ok? Isso é outro ponto importante. Eu não posso ter coluna em branco interrompendo isso, coluna ou linha. E ele está buscando isso e ele está fazendo uma nova entrada das informações, tomando como base dados já digitados. Então, por mais zoneado, por mais bagunçado, por mais anarquizado que estejam as suas informações dentro da situação. Da tua planilha, muito provavelmente o preenchimento relâmpago vai te ajudar. Você pode colocar na câmera aberta aqui? Eu tô com uma vontade. Sabe quando você sabe que você não sabe porra nenhuma, Lívia? Puta que pariu, velho. Eu teria, eu teria mandado um bicho digitar na mão para mim isso aí. Nem teria de novo, fazer De novo, nós vamos usar a teoria, tá ok? Da turbulência. Da turbulência, tá bom? Você não pode andar de moto, tá ok? Porque a turbulência atrás de você será muito grande. As orelhas balançando, seu oreiudo, Isso Nossa. daqui existe no Excel e tem uma série de aplicabilidades. Tá Mas você okay? fez, E você fez por. Tecla de atalho. Tecla de atalho. A tecla de atalho está aqui. Voltando aqui para a aplicação, aqui na guia Dados, nós temos o recurso do preenchimento relâmpago disponibilizado aqui. Então é só se digitar, por exemplo, o Rafael Antônio Savastano, clicar e... Eu fiz a primeira entrada mostrando qual é a nova inserção que eu quero fazer e ele passa a trabalhar. Coisas que ele também acaba fazendo. É, por exemplo, eu quero pegar só o sobrenome de cada um deles. Eu utilizaria aqui a função direita, mas a função direita de que jeito? Eu tenho situações aqui que eu tenho dois nomes, eu tenho três. Eu tenho mais espaço, então eu não posso usar espaço em branco. Então eu tenho que sair contando quantos espaços em branco tem ou quais são os últimos caracteres para que ele possa estar tá pegando. Vou fazer uma puta lógica. Exatamente. Exatamente, tá certo? Eu venho aqui de novo, Savastano, CTRL E e tá pronto. Olha lá, nada nessa mão, nada nessa mão e o treco já tá pronto, inclusive pelo sobrenome. Ai, ai, dona Lívia. Mostra o do, aquele que você me mostrou. Aqui ó, Macapá, ok? Cidade está disponibilizada aqui. Ó, oh, eu quero pegar só a cidade. Por quê? O sujeito que fez a digitação disso colocou tudo junto. Se eu quiser fazer uma tabela dinâmica, um agrupamento para saber por estado, do jeito que está organizado aqui, eu não consigo. Cagado, Aí eu né? tenho que separar. Duas informações, uma parcela. É. Separar. O estado é até é fácil. Função direita, dois caracteres eu pego. Mas e o nome da cidade? O nome da cidade eu tenho que pegar a função esquerda, ver quantos caracteres tem, ou e pedir menos 5, para que eu consiga, menos 5, menos 6, 1, 2, 3, 4, menos 5 caracteres, para eu pegar. É isso, não posso pegar o hífen, que eu posso pegar uma cidade como Mogi Guaçu, ou Não Me Toque lá no Rio Grande do Sul, tem uma cidade no Rio Grande do Sul que tem esse nome, como é que chama quem mora em Não Me Toque? Não Me Toquense? É Boa pergunta, Boa mas o você não me responde disso, responde sim. É... Vamos ver, vamos tá lá. bom? Mas vamos lá. E aí eu tenho essa estrutura. Como é que eu vou resolver isso daqui? Simples, digitei o primeiro nome, fiz a posição e pedi Ctrl E. Tá pronto. Que é o preenchimento relâmpago, já vem tudo. E, esse, e o estado? O estado não tem problema. Olha lá, AP, Enter, Ctrl E. Deu erro. Ih, gente. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Deu e aí? erro. Deu erro seu zóio. Ele fez certo. Não, não fez certo. Tá errado. Não, ele tá certo. Se você prestar atenção, como é que tá funcionando aqui? Ele pegou AP, não foi? Sim. AP é aqui, mas ele tem que trazer AM ele trouxe E, O ele... com acento. De onde é que ele pegou essa eu tranqueira? Olha o nome Rafael, como é que tá escrito. Ah, mas então ele nem sempre funciona. Não, não é que ele nem sempre funciona. Aqui existe uma dualidade, tá certo? Ele não sabe qual das duas pegar. Ele pegou a primeira alternativa, que é o mais à esquerda para isso. Caso eu queira ensinar para ele e mostrar alguma outra coisa, eu venho até aqui embaixo é, mostrar é, um procedimento adicional para isso. Eu venho aqui e vou pedir o okay, que? A, M. E, ele vai e vou pedir o Enter. E ele é tão bom que ele já corrige todo mundo e já deixa tudo organizado lá, sem que eu precise de limpar, fazer, seja lá o que for. Tá ali, tá pronto. Puta nada que... nessa mão? Nada nessa mão e o nosso trabalho já tá ali colocado. Por isso que eu falo, João, que melhor que Excel? Só sexo. É isso aí. É o lema do homem. Vamos Mostra lá. aquele... Olha ah, lá, Esse escritores. Aí. Corta lá, meninas. Olha ah, lá, aqui nós temos uma outra situação. para quem trabalha e, e para quem tá fazendo muito é, trabalho de TCC na faculdade, etc. Aqui no PC, a gente tem os MBAs, tem que fazer o trabalho de consumo. Então, e você precisa de fazer o quê? Aqui você precisa de trazer a informação com a, a referência bibliográfica E a BNT exige um padrão de referência bibliográfica Certo Que você coleta, faz todo mundo, deixa todo mundo aqui precisa você pode colocar a referência bibliográfica lá Beleza De referência bibliográfica traz obrigatoriamente O sobrenome, vírgula, nome, ponto, livro E o ano entre parênteses Como é que a gente resolve isso daqui? Vamos lá, ó Lispector, vírgula, clarice, ponto, a hora da estrela Espaço em branco 1977. Fecha parênteses e enter. Fiz o primeiro. Beleza. Excel, faz o restante para mim. Tecla de atalho, CTRL E e ele monta a estrutura. De novo, pegou as informações no nosso caso aqui que estão tá à esquerda, organizou, entendeu a entrada e deixou disponibilizado. Só que tem um pequeno detalhe. Se nós somos, e é sempre bom que você olhe esse tipo de atividade, faça alguma verificação para ver se o Excel, qual a utilização do preenchimento relâmpago, fez isso de forma consistente para você. Por quê? Pode ser que você não tenha uma regra muito clara ou você tenha é, dualidades ou diferentes caminhos a estar trabalhando é, na sua estrutura de dados. E se você bater o olho aqui, rapidamente você pode detectar que, por exemplo, o Carlos Drummond de Andrade ele trouxe só o primeiro e o último nome. Por quê? Porque o começo dessa estrutura que era o Clarice só tinha dois nomes. Positivo. Então ele entendeu, o Excel entendeu que você queria usar só dois nomes. No caso aqui, ele assumiu como padrão o primeiro e o último, que é o que eu tinha nessa estrutura. E foi a lógica que ele acabou usando para todo mundo. O Excel é binário nesse sentido. É sim ou não? Não tem meio termo, quem sabe? Não pode ser. Mas ele permite que a gente trabalhe aqui com, eventualmente, outras regras, duas, três, quatro regras na mesma coluna e que a gente possa organizar. E se nós olharmos aqui com um pouco de cuidado, o Carlos Drummond de Andrade está aqui, ele não colocou o nome completo e a Cláudia Roquete Pinto também não. Ele colocou só o nome e o sobrenome. Faltou Roquete. O primeiro e o, e o, último. Faltou o, o primeiro e último. Faltou do meio. Como é que a gente pode arrumar isso? Você vem até aqui o Carlos, depois do ponto e pede lá, ó. Drummond, D. Enter. Exato. E ele sai rodando toda a lista novamente, já faz a correção e todo mundo que assume essa segunda regra, esse segundo posicionamento. Ele faz isso para textos? Faz. Ele tem uma série de outras aplicabilidades? Tem. Se você vier buscar aqui, por exemplo, nomes. Olha lá. Eu quero só a abreviação desses caras. V, B, S. Tá ok? Ctrl E. Tá lá, ó. Ah! tá pronto. aonde ele inclusive desprezou, porque eu não pedi, as conexões que existem lá, 2, D, E e etc. Ele eliminou. Eu poderia colocar. Eu poderia ter colocado. Estaria ali disponibilizado. Se tá você okay? colocar ali v. B. Dos, ele vai o padrão que você colocar ele vai Sim, seguir. exato. Olha lá, e-mail. Isso daqui é um outro porre. Gente, eu tenho uma lista de e-mail que eu preciso de fazer a separação, pegar o nome dele, que eu preciso de criar uma mala direta de uma forma mais organizada. Certo. Ok? Beleza. Tudo bem? Beleza? Olha aqui. Não, isso aqui beira sacanagem, cara. Mas presta atenção nisso daqui. Olha só. Jorge Santos. Ctrl E. Tá pronto. Qual que é o domínio desse cara? Qual que é o Outlook.com.br? Tá ali. Eu vou falar o quê? Não tem falar. Puta que pariu, velho. Isso se chama preenchimento relâmpago. Preenchimento relâmpago. E ele ah, tem uma cara. série de funcionalidades, usabilidades, né? Aqui, por exemplo, eu quero separar ano, mês, dia, aquela história toda. Consigo fazer isso? Claro. É, é fácil. Função data, função dia, função mês, função ano, eu tiro isso de letra, sério? Certo? certo? Certo. 2016, CTRL E. E aqui tem um detalhe: eu preciso fazer coluna por coluna. Ele não permite que eu faça três ou quatro colunas e faça todas de uma vez. Entendi. Tá ok? Ele é. Nesse aspecto ele é mono-usuário, ele só consegue tratar uma coluna de cada vez. Aqui eu venho para colocar o mês de janeiro, ctrl e, tá pronto, e aqui a data, 02, ctrl e, não tem condição. Tá pronto. Você quer um pouco mais à frente? Vamos fazer o inverso? Tá aqui, ó, o inverso é pior ainda, aqui eu tenho o ano, aqui eu tenho o mês, aqui eu tenho o dia. Isso aqui do jeito que está aqui, eu não consigo converter numa data, você pode até concatenar, mas você vai ter que concatenar, depois você vai ter que converter, você vai ter um pouco de trabalho para poder fazer isso. E eu não posso usar a função data porque o mês aqui não é número, é texto. Entendi. tá ok? Aí eu tenho que colocar um índice corresp ou uma tranqueira de um PROC V para converter dizendo, quando eu achar março, coloque 3, quando eu achar abril, coloque 4 e assim por diante. Isso tudo porque você está usando o Excel como se fosse Lótus 1, 2, 3. <risos> Tá certo? Aquelas tranqueiras, Visical, que aquelas coisas lá da época... Do bit lascado, é. tá certo? É, nós temos que trabalhar, nós temos, uma, nós temos uma Ferrari aqui na mão e temos que aprender a pilotar. Que esse é o grande problema. Muita gente está pilotando essa Ferrari aqui como se fosse um Fusca, velho. Sem habilitação? Não, pior que isso, sem habilitação. Não sabe nem que tem volante. Na hora de fazer a curva, sai do carro e vira a roda na mão para fazer a curva. A data, o que, que é? 4 de março... De 2016, ok? Ctrl E, tá pronto. E de quebra, quer ter certeza que esse negócio é uma data? Sim, primeiro, já sei que é uma data porque tá alinhada à direita. Para ter certeza que isso daqui é uma data, a gente vem aqui, pede na guia, página inicial, no limpar, e nós vamos pedir para remover o formato. E tá lá, ali ó, vou ter que fazer. E aqui a gente comprova que uh, ele funciona efetivamente, trabalhou, colocou, porque ele trouxe com os números sequenciais, os números de, de série lá do ano, tá certo? Padrão monetário. Você é o valor inteiro? Tá lá, ó, 172,00. E eu faço o arredondamento disso, tá lá. Porque aqui eu poderia usar a função arredondar, ou truncar, o um inteiro, o um inteiro, etc. Uhum. Tá OK? Mas e os centavos? Eu não tenho uma função que me dá os centavos no Excel, ou a parte decimal. Eu tenho que pegar o número o número cheio Tirando. menos a parte inteira para conseguir chegar nesse resultado, certo? Errado. 0,12. Ctrl E e Nada nessa mão, nada nessa mão e o trabalho já está pronto. Deixa eu te perguntar, considerando que a sua base ela não vai ficar sendo móvel toda hora, você vai trabalhar uma vez com esses valores. Se você utilizar essas ferramentas, que no caso você está substituindo uma fórmula, porque aí eu ia fazer por inteiro, igual a gente falou, fica, a sua planilha ela fica mais leve, qual que é a vantagem Sim, de você fazer desse Ela jeito? fica, indiscutivelmente, que ela fica mais leve. O recurso, a funcionalidade do preenchimento relâmpago, isso é um outro ponto. Se a sua base ela é muito mutante, ela se altera constantemente, uhum. é, você tem que entender e ver o, o que, que você gostaria de estar tá fazendo com isso. Altera, faz todas as atualizações necessárias e depois vem e corrige o que você precisa de fazer disso usando o, o recurso do preenchimento relâmpago. Ou então você vai ter que usar uma fórmula. Por quê? Uma vez disponibilizado o dado aqui, o Excel não vai corrigir isso para você automaticamente Entendi. ou infinitamente, tá ok? A não ser que você bata ali... E faça, se for o caso, dependendo do que você quiser, a modificação de um, de um dos valores e peça o Ctrl E novamente para que você possa estar tá fazendo o trabalho. Entendi. Porque a tua base ela pode ter, vamos dizer, um crescimento orgânico e outras coisas podem estar tá sendo acrescentadas lá embaixo. E vai atualizar isso para você desde que, de novo, você não tenha linhas em branco separando esse negócio. Então é aquele negócio que né? você falou várias vezes, existem várias formas de fazer a mesma coisa você tem que selecionar dependendo da situação que você está, qual que é melhor. Exatamente. Essa é a multiplicidade de possibilidades que nós temos com o uso do Excel. De novo, não existe uma única forma de você disponibilizar os dados no Excel. ok? Agora, que forma que eu vou usar, eu não sei que dado eu tenho, nem onde eu quero chegar. Muito bem, eu tenho aqui a estrutura de dados e onde eu quero chegar. Eu vou saber, aí eu consigo saber que recurso do Excel eu vou colocar aqui no meio para fazer as coisas acontecerem. Tá vendo? Tá okay? vendo? Tá tá não existe uma mágica na utilização do Excel onde você fala, ah, eu tenho aqui uma forma única de disponibilizar os meus dados. Faz por macro. Isso não existe. Não, gente, vamos lá, eu não tenho nada, eu não tenho bronca com macro, João, não é isso. É, eu só acho que a gente deve utilizar macro só quando é efetivamente necessário. Exato. Tá ok? É matar formiga com tiro de 12. Eu teria até que muito mais do que isso, é um desperdício de recurso. Ah, mas eu só vou dominar o Excel quando eu souber fazer macro. Você está errado. redondamente equivocado, errado, tá ok? Você está querendo aprender o Excel pelo caminho mais difícil, diga-se de passagem. Muito bem. Tá bom? Continuando aqui com as brincadeiras aqui do preenchimento relâmpago, olha lá, eu posso fazer também maluquices como aqui, ó, eu quero criar um ID. Eu quero fazer uma pesquisa disso com essa informação, pegando esses caracteres, onde eu tenho o grupo, eu tenho o item e tenho o valor, e quero trazer o valor para cá. Vamos criar um item para isso? Vamos dizer, ó, as minhas informações, eles utilizam o indicativo é, GR em minúscula, A maiúsculo, T. Minúsculo e o número 1. Então eu estou indicando que esse meu código aqui é composto do grupo A do item 1. Então eu tenho o grupo A, o item 1, 2, 3, 4, o grupo B e assim por diante, tá ok? Fiz a montagem disso, Control Ctrl e. e, ele faz a montagem do restante da estrutura colocando aqui para mim tudo o que eu preciso. E se eu vier agora aqui nessa estrutura, eu tenho... E aqui um detalhe, né? Eu estou fazendo a pesquisa dessa informação usando a coluna, a última coluna, a coluna 1, 2, 3, a coluna 4. E estou pedindo a partir da pesquisa da coluna 4 que ele me traga uma informação que está na coluna 3, coisa que eu, em teoria, em teoria, não poderia fazer com o uso do PROC, tá ok? Porque o PROC em teoria, porque dá para você fazer, é possível você fazer, é pesquisa buscando informações à esquerda. Uhum. Dá trabalho, degrada, desempenho da planilha, etc. Não é aconselhável, mas você pode estar utilizando e fazer esse tipo de ação. Quer performance na tua ferramenta? É, você tentar muitas tabelas, quer fazer performance, está procurando muita coisa para isso? Legal, utilize o o PROC ao invés do PROC V, ele é 100 vezes mais rápido numa condição como essa. E que função que nós estamos usando aqui? Aqui nós estamos usando a função índice CORRESP com um pequeno tratamento de erro. Nós estamos usando a função de tratamento de erro, se der erro, ou seja, se a informação que eu estou procurando não existir, porque no caso do meu CORRESP é que eu estou pedindo precisão igual a zero para esta condição, uhum. ok? Ou seja, tem que existir o código que eu estou procurando eu não quero... você vai me trazer um indicativo que eu não tenho um ID correspondente. E se eu deixar ele em branco, como eu tinha antes, aqui colocado, antes de fazer isso ele me traz isso ao invés de trazer uma anotação, um indicativo de não disponível, erro ou qualquer outra coisa. São formas elegantes que você tem dentro da sua, é, do seu trabalho de fazer isso. Que antes a gente usava ser, a informação existe, ou for diferente de erro que está trazendo, faça ele, se não faça, coloque o é, sem ID. A função de tratamento C erros e ser é, erro asterisco ou é, erro asterisco, etc., ele serve justamente para nos ajudar a fazer isso. Tiver... Dúvidas a respeito disso? Por favor, acesse o Help, que o Help te explica com detalhes é, cada um deles. Se eu tiver um filho, ele vai chamar Ctrl E. Nós vamos dormir hoje lembrando de Ctrl E, minha cara ali. Para que serve o Ctrl E? Se ela que esse shortão de jogador de basquete decorou... Ctrl E, querido! É, mudou minha vida, de novo. A primeira que mudou minha vida foi a Fórmula C. Agora, esse Ctrl E, eu vou usar ele até o cu fazer bico. Bora, toca tá o palco. ok, vamos lá. Você pode controlar tempo aqui? Também pode. Quantas horas se passaram? 15. Ctrl E. Olha lá, está tudo aqui indicado. Quantos minutos? 38. Ok, Ctrl E. Tá pronto. E quantos segundos? 17 segundos. Ctrl E. Tá lá. Então, ele trabalha, viu que nós trabalhamos com texto, faz composição, pega a parte de texto, redigita tudo... Trabalha com números, trabalha com textos, cria IDs. Isso é quase um bombril, cara. É quase um bombril. Ah, ali... lembrando que bombril tem quantas utilidades? Mil e uma. É errado, ele só tem mil agora. Só mil? Sim, porque como nós não temos mais TV analógica, é, o reforço na tela do bombril não <risos> existe mais. Essa, essa, reg... essa funcionalidade do bombril foi pro saco. Tá ok? Mas vamos lá, o que, é que você ia perguntar? Eu esqueci. Ah, essa funcionalidade de preenchimento relâmpago está a partir de qual. Do Office 2013. A partir do Office 2013. É. E como você mesmo comentou, larga a mão de mão de vaca, você que ainda está utilizando o Excel anterior a isso e faz uma atualização. Barato okay? demais da conta. 30, 30 contos. 30 reais por mês, você tem uma licença exatamente que você pode estar tá usando. E com isso consegue ser muito mais produtivo. Olha ah lá, extração. Isso aqui é outro negócio que surgiu uma discussão, eu até comecei a fazer a montagem do exemplo disso, surgiu num grupo de discussão, em que tinha que estar tá atirando, fazendo as informações, etc. Eu preciso pegar só as letras desse cara. Por quê? Isso aqui é o um indicativo. De um nome de código que a letra indica a origem, de onde está vindo, de ou seja, carro. o chassi de carro, seja o que for. Aí eu vou indicar lá ó, a letra BTX, tá ok? Ctrl E. Ctrl E, certo. e tá lá, ó, tá pronto. Se você quer só os números, não tem problema: ó, 41, 44, 48, 219, tá bom? Está aqui, Ctrl E, e. A sequência está ali montada. Você extrai o que você precisa de lá. Meu Deus. E esse é o efeito prático que você tem no seu dia a dia com o uso da ferramenta. Muitas, Muitos de vocês já conhecem já devem ter ouvido falar do preenchimento relâmpago. Porém, não tem ideia da abertura ou das dos efeitos práticos onde eu posso estar empregando. E aí, aquilo que eu comentei. Duas coisas é, remam contra você nesse sentido. A primeira delas, a dica miojo, porque a dica miojo não lhe dá essas alternativas, certo. tá ok? E a segunda é a sua falta de criatividade para poder explorar o restante do produto. Como falta de criatividade nem sempre a gente consegue resolver, tá ok? Vamos tratar, trabalhar com a dica miojo. Elimina ela é que todo mundo começa a ter mais criatividade. É ali que está a diferença, o uso do dia a dia da ferramenta. Posso trabalhar a data corrigida, também não. Isso aqui ela está com a data no formato texto. E eu preciso de arrumar este cara, tá bom? 04/02/2005. Tá Ctrl E. Está certo? Ctrl E. E a minha data está pronta. Ai, Jesus. Então aquela condição de data que você recebe no padrão americano, que tem que trazer e converter, nem sempre quando você faz o processo de importação, recebe. pela coluna de texto, isso que dá certo, etc. Está aqui, ó, a solução está aqui. Muito bom. É essa aplicabilidade. É isso que nós precisamos trabalhar, João, no dia a dia com o uso da ferramenta, para poder mostrar a funcionalidade. O nosso desafio como formadores de opinião, como é, gente que disponibiliza material Dissemindo no conteúdo, YouTube, etc., para disseminação de conteúdo, etc., nós precisamos estar trabalhando é com isso. Muito legal. Mostrar formas mais inteligentes Simples, de se fazer. fácil de entender. Exato. E que isso, nem sempre a gente consegue casar dentro de tempos muito curtos, tá ok? Mas nós precisamos de virar essa, essa chave, fazer com que as pessoas entendam que dicas mais completas, com certeza, vai me tomar um pouquinho de tempo agora... Mas eu vou economizar muito mais lá na frente. Na prática, o que, que o nosso querido Benito está falando? Né? Você que fica aí, é, pega um vídeo, abre um vídeo no YouTube que é longo, né? O cara fala vinte e tantos minutos fala: já não vou assistir porque é muito longo, quero é um negócio mais curto. Esse recado é para o senhor e pela senhora, Lívia. Certo? Exato. Por exemplo, se você procura na, no, no YouTube vídeo falando de preenchimento relâmpago, você vai encontrar na média três minutos. Eu gravei um, 25. Eu fiz uma palestra, outro dia aconteceu uma coisa muito engraçada, é, com o Márcio. O Márcio tem um canal. Márcio, porque é bom o, por que não vamos no canal dele aí na agora? Márcio galera? Ribeiro. É, Márcio é, Ribeiro. É, MR, MR Master, se não me engano. E outro dia ele me chamou para fazer uma palestra. Já fiz diversas palestras lá com ele. E uma delas ele me mandou o PPT, colocando lá o meu nome e tal, e embaixo ele escreveu Date Hora. Só que ele estava perguntando a Date Hora que eu queria fazer a palestra. E eu entendi que era o assunto que ele queria que eu abordasse. Hum. Date Hora. Dois cabeçudos, dois orelhos se falando, dá nisso, né? Aí eu falei, porra, mas você está querendo dizer o que, que eu vou falar aqui? Ele falou, como assim? Você disse que eu tenho que falar de data e hora? Ele falou, não, isso é a data e hora do evento. Tome, né? É. Aí eu falei, pô, mas legal, eu vou falar de data e hora, eu gostei da sugestão. E nós falamos mais de duas horas. De data e hora? De, do que você pode fazer, recursos, dicas, truques, mutretas, arranjos, do que você pode fazer com data e hora. E você quer saber de uma coisa? Não falei tudo que precisava. As minhas videoaulas lá gravadas, que eu estou vendendo o negócio das aulas de Excel, parte de videoaula, de data e hora, tem, se não me falha a memória, somando todas as sessões, dão mais de 5 horas de vídeo. Os caras já conseguem comprar isso aí? Ou ainda não? Está entrando na hora agora em junho, em maio. Em maio? Em maio está entrando então, no hora. vai sair em algum lugar o link aqui para o pessoal depois Exatamente. ver e a gente coloca. Show de bola. Exato. Deixa eu te falar, você comentou comigo aqui por trás das câmeras, eu fiz um vídeo falando recentemente do PROC. Do PROC Do PROC V do PROC com, explicando a referência verdadeira e aproximada. E você falou, ó, falta um negocinho, queria que você mostrasse aí é, como é que funciona. Por exemplo, nós temos uma condição legal é, do, da utilização do PROC que passa desapercebido por muita gente. Vamos lá. Isso aqui é um pedaço de uma outra palestra que eu gravei. Essa palestra foi gravada junto com o Fábio Gatti. O Fábio Gatti é um aprendiz de feiticeiro que está comigo já há algum tempo. Uhum. Puta, é um garoto que vai, ter, vai tem, ter um futuro muito bom. Tem canal também ou não? N não, ainda não, Instagram, mas essas coisas. Tem, tem Instagram. Ah, em algum lugar, menino? Sim, depois a gente manda e ele está morando, ele ficou um tempo comigo lá em São Paulo. Agora ele está morando em Ribeirão Preto. E a gente troca muita figurinha, a gente tem feito bastante atividades juntos, né? E essa aqui foi uma das palestras que eu fiz para a Microsoft e esse pedaço foi ele que cuidou. Que é um ponto importante, que é uma coisa que muita gente não dá atenção. A função PROC ou a PROC V, PROC H, CORRESP, etc. Ela tem um, um recurso de busca exata, que é falso, ou aproximada, que é o verdadeiro. Se existir, ele te mostra, te traz. Se não existir, ele vai te trazer um mais próximo da, da realidade para você. E ninguém entende como é que funciona esse trem. Ninguém, assim, aí você vai tentar explicar como é que funciona. É, mas aqui tem um, um truque, e, e isso daqui, na verdade, é aquelas coisas que quando você coloca, cara, um, uma coisa que a gente tem que levar em consideração, o Excel é uma ferramenta fantástica, mas é, de boa. Os engenheiros que trabalham lá, que, putz, deve ser todos uns caras meio... Doidão. Não, deve, o cara para trabalhar para fazer um negócio desse, não deve bater bem dos pinos, <risos> entendeu? Nem um pouco, tá? Ele criou uma série de funcionalidades ali que acabou ganhando corpo e acabou ganhando outros recursos que ele não tinha ideia de como poderia funcionar. Na verdade, esse aproximado, eu entendo que eles queriam para fazer performance. Por exemplo, o PROC, ele só trabalha por aproximação. E ele é muito mais rápido do que o PROC V. Certo. Justamente por conta disso. Tá ok? Porque ele trabalha por aproximação. E aqui é que está a diferença. Na prática, como é que isso funciona? Esse PPT não é de minha autoria, é do Fábio. Como é que isso aqui funciona? Como é que ele pode trabalhar? Eu quero procurar, hipoteticamente, um valor igual a 9. Está vendo? Eu quero encontrar o valor 9, Tá ok? Dentro de uma tabela e eu quero procurar o valor exato. Beleza. Tá certo? O que, que, o que, que acontece nessa condição? Ele vai para o topo da tabela e vem procurando. Isso quer dizer, quanto maior a tabela, maior a sua encrenca. Exatamente. Tá bom? E o valor tem que ser exclusivo, porque senão também... Exatamente. Porque eu estou procurando o valor exato. E se não existir, dançou. ND. ND, não disponível. Muito bem. Então ele vem, bateu no primeiro, vem fazendo as perguntas. Não é esse, faz todas as necessárias, ou seja, ele faz nove testes para conseguir encontrar o que a gente quer e bater o valor. Então se você tivesse uma base com mil linhas e o seu valor for o último na posição, ele, ele vai fazer, fazer 999 vestido. testes antes. Exatamente. Isso aí é a sua planilha. Existe uma condição em que você tem é, um trabalho em que ele faz aproximadamente 70% de testes em média até conseguir encontrar o que você quer. Se a tua base tem mil linhas, ele faz em torno de 700 perguntas até achar, em média para achar. Por quê? Você pode pegar o um número logo na primeira linha. Ele só fez um teste. Você pode pegar o um número que está na última. Ah, ele fez mil. A soma dos Entendi. dois dá 500, mas eu posso pegar mais para baixo, mais para cima, mais para lá, mais para cá. Dá perto disso. Muito bem. E como é que funciona a busca aproximada? A busca aproximada funciona de um modo diferente. Primeiro, eu tenho que estar em ordem ascendente. Determinou isso, você quer procurar o número 9, tá certo? Antes de fazer a procura do número 9, ele vai procurar a mediana, não é a média, é, é a mediana, tá ok? É a posição que eu tenho exatamente onde eu divido essa condição. Ele achou isso daqui, aí ele vai fazer a pergunta, escuta, o número que você está procurando está acima ou está abaixo? Ele está para cima ou está para baixo? Eu estou querendo procurar o número 9. Bom, número 9, ele vai olhar o último número uh, da mediana acima. Não, ele é maior. Então, ele está abaixo. Então, pumba, ele já elimina metade do bloco para fazer a pergunta. Beleza. Tá ok? Aí ele vai fazer a segunda pergunta. Ele vai travar de novo onde é que está a nova mediana. Definiu a nova mediana e faz de novo a pergunta. Aonde é que está o um número? Acima ou abaixo? Número, texto? Enfim, lembrando que ele procura o conceito de texto da mesma forma. O texto é em ordem que ele utiliza para classificação. A, B, C, D e assim por diante. E ele vai procurar isso daqui. Ele vai dizer para você, isso está onde? Acima ou abaixo? Ah, isso está na parte de cima, então elimina a parte de baixo. Pumba. Então ele vai fazendo isso até ele conseguir chegar na condição aonde ele está verificando, aonde está, quem que é a sua mediana. Se o número que você está procurando, está. Se não está, legal. Divide, faz a mediana desse intervalo e vai quebrando até ele conseguir filtrar esse tipo de condição. Ele cravou, achou o resultado que você queria, que no nosso caso aqui é exatamente esse. Ou seja, com somente três testes contra a nove do outro eu consigo o resultado. Por isto que em muitas das situações a utilização em grandes volumes de dados desde que classificado, a função PROC ou o PROC V com o uso do verdadeiro, mas aí, obrigatoriamente, o dado tem que estar classificado em ordem ascendente, é mais eficiente. Então, se tem a opção de classificar a sua base, utilize o PROC com a opção do verdadeiro. Sim, então, o teu de... desempenho melhora. Pelo pela é muito sabão. mais ágil. Show de bola. o é negócio. O Fernando Fernandes, do canal Expresso Excel, ele já fez, ele tem um... Já trabalhamos juntos, ele já trabalhou na mão de lá comigo. Uhum. Ele fez um, um, um vídeo, inclusive, que ele mostra é, o desempenho. Onde ele pegou tabela com um monte de linhas e via macro ele coloca a fórmula e marca o tempo de cada um deles mostrando o desempenho. Do PROC, do PROC V, etc. Fernando, né? Fernando Fernandes, Espresso tá Excel. Para vir aqui também fazer uma participação, uma palhinha para nós. Opa! É só chamar que ele vem, com certeza. Já está dado o recado. Certo, Lívia? Obrigado. Vamos para próximo. Vamos lá. Bom, uma outra coisa que eu queria comentar com vocês. O Excel uh, nos ajuda muito no dia a dia. E como é que você pode ajudar o Excel? Você pode ajudar o Excel sugerindo funcionalidades e recursos. Como assim? Sugerindo funcionalidades ou recursos. A Microsoft tem um canal em inglês, aonde ela recebe sugestões do que você gostaria que o Excel tivesse. Vamos lá? É um site que está em inglês e recebe sugestões de usuários do mundo todo. Todo mundo pode votar, você pode postar coisas lá, você pode procurar ações ou sugestões que algum outro usuário esteja colocando. Uhum. E você pode votar. Os itens mais votados entram no radar da Microsoft. Ponto importante, isso não quer dizer que ao entrar no radar da Microsoft... Vai ser aprovado. Será aprovado, será inserido no produto. Por quê? Muitas das vezes, é, nós temos que levar em consideração que o que está sendo pedido ou solicitado é aplicável ao Excel, se já não tem um, um direito de patente, se não tem uma patente já amarrado uhum. numa condição como essa. Tem uma série de recursos e senões que têm que ser levados em, em consideração para isso. Se é algo que seja efetivamente utilizável e prático para uso no dia a dia do Excel e assim por diante. Então tem... Tem umas coisas legais aí que podem estar sendo vistas, tá ok? E onde é que isso daqui funciona? É para você acessar o site excel.uservoice.com. Muito bom. Ao você acessar, você vai ter uma tela parecida com essa daqui. É essa tela que eu fiz um log lá com o meu nome há tempos atrás. Onde ele vai te mostrar ali o que, que tem de feedback, o que, que tem de mais votado. E você pode olhar e saber e acompanhar um pouco do que, que tem sido solicitado para o dia a dia do Excel. Show. É a chance que a gente tem de colocar, porque é um ponto importante. Quem que é o dono do Excel? Microsoft? Errado. A Microsoft é dona e proprietária do fonte, mas dona efetivamente da ferramenta somos nós, usuários. É nós que ditamos e dizemos aquilo que a ferramenta deve ter. Entendi. E o sucesso da ferramenta se deve a nós, usuários. ok? Então, aí é importante e justamente por isso que a, o esse site tem esse sugestivo nome de User Voice, okay? que é a voz do usuário, para fazer valer a voz do usuário para que novas funcionalidades do Excel entrem no ar. Isso, tem para Excel, tem para o Ouro, tem para o Outlook, Pacote tem para uma óculos, série sim, de é. produtos, não todos os produtos, mas tem para uma série de produtos chore, do Box. Legal? É, até a próxima, gente. Obrigado pela sua audiência. Obrigado, João, é, pela paciência de estar aqui nos escutando. Bom, vocês vão desligar o vídeo, é etc., mas nós vamos continuar gravando o próximo aqui, que sim. tem mais um monte de coisa para falar. Estou me sentindo um merda.